jovens heróis hoje vazaram fotos do filme The Batman de Matt Reeves de 2021, e nas imagens é possível conferir o novo traje do Homem-Morcego. Com isso, a gente tem que fazer algumas anotações. O primeiro traje do Batman, que foi mostrado no vídeo divulgado oficialmente pelo Matt Reeves, levantou várias dúvidas na cabeça dos fãs sobre como seria a parte de cima da cabeça do Homem-Morcego. Muitos acreditavam que ela seria baseada na revista Detective Comics número 38, na primeira aparição do Batman, em que ele tinha orelhas pontudas, mas no final, pelo que deu pra ver com a imagem que foi divulgada com o um dublê utilizando a Batmoto, as orelhas do personagem serão pequenas. Outro ponto que levantou muitas críticas por parte dos fãs foi o personagem utilizar uma gola, e agora a gente consegue entender um pouco mais esse motivo. O uniforme novo do Batman parece muito com um colete, e por isso, ele parece aquele ar sendo feito mais caseiro, e por isso, tem o um colete, tem a gola, e na parte de cima tem a cabeça do personagem. Em parte, achei muito legal pelo fato de eles conseguirem fazer com que o pescoço do Batman seja articulado, problemas que já aconteciam no passado, como por exemplo no Batman do Michael Keaton. E agora não vão mais acontecer porque o pescoço é independente da máscara do personagem, então eu achei isso um acerto. Entretanto, não gostei tanto de ver as orelhas sendo um pouco menor, eu gostaria muito de ver o Batman com as orelhas pontudas, conforme mostrado em suas primeiras aparições e seguidos, por exemplo, no Batman do Dináparo e do New Atlas. Então, eu acho que eles poderiam ter colocado esse ponto. Mas o que temos que falar aqui é que o traje está bem diferente de todos os trajes que já vimos. Ele é bem mais feito com armaduras de Kevila, e por isso ele pode acabar sendo utilizado e substituir a falta de músculos de Robert Pattinson. Entretanto, esse ponto a gente consegue agora contornar, tendo um Batman utilizando muito mais armadura, diferente, por exemplo, do Batman do Ben Affleck, que era todo com a armadura definido no corpo. Mas outro ponto que deixou os fãs muito felizes foi que esse Batman terá os olhos brancos. Isso a gente pode conferir vendo que terá CGI em é máscara do herói. No lugar onde tem os seus olhos, vai ficar o CGI verde, ó, e ele está bem grande. E por isso a gente consegue ver que ele vai ter basicamente a mesma estrutura de movimentos que o Deadpool. Então o olho do Batman vai diminuir, vai aumentar e vai ter todas as expressões que o ator estiver fazendo. Isso é muito legal, porque fica bem próximo dos quadrinhos, e eu acho que todos os fãs gostavam muito de ver o Batman com olhos brancos, mas muitos não sabem nem o motivo de a gente gostar tanto de ver heróis com olhos brancos. A influência mais próxima que a gente tem disso são as estátuas gregas, que todas as estátuas eram feitas com os olhos brancos, e com isso, os desenhistas dos quadrinhos lá no passado começaram a utilizar todos os seus personagens tendo olhos brancos, e o Batman também entrou nesse mundo o Flash também chegou a utilizar, enfim, tiveram vários personagens utilizando olhos brancos em sua história, e é por isso que a gente como fã vai ficar muito animado de poder ver o Batman com olhos brancos no cinema. Nossa última coisa que temos que falar aqui é que esse novo Batman também terá Batimoto. A última aparição que tivemos da Batmoto foi no filme Batman o Cavaleiro das Trevas Ressurge, em que a moto, feita lá pelo Christopher Nolan naquele filme, fazia diferentes movimentos e era muito interessante de se ver. Mas agora, a Batmoto desse filme tem um ar mais caseiro, ela não tem um aparato, ela não é super desenvolvida, ela parece uma moto normal, modificada, em partes. Então, em parte eu também tô muito ansioso para ver como vai ficar a nova Batmoto no filme. Mais informações só teremos no filme Batman de 2021, dirigido por Matt Reeves. E todas as outras notícias ligadas nesse filme, você confere aqui no Herói de hoje. Rios,